Olá, drivers. Lucas aqui. E olha, eu vou falar para você, viu? É literalmente uma cachorrada. O que esses passageiros acabam fazendo com a gente que é motorista de aplicativo, tanto novato quanto motorista experiente, que acaba aceitando aquelas corridas que você normalmente vê aí como 99 entregas, Uber Flash. Rap e outros aplicativos que fazem transporte de mercadorias. Eu vou mostrar para você esse vídeo que eu acabei de receber no meu WhatsApp. Assista ele comigo, que você vai entender o que eu tô te falando, porque lançaram uma nova categoria e olha só que categoria que é essa. Eu vou colocar aqui do lado. Acompanha comigo, Flávia. Eu tentei o um contato com você, ó, Vinícius. Entrega via RAP, o pacote fechado, tá? Eu vou abrir aqui pra você. Pra vocês verem que essa situação aconteceu comigo agora, tá bom? Ó, e aí eu vou abrir aqui rapidamente. Eu desconfiei porque eu olhei pra menina e eu achei uma situação muito engraçada. Aí, ó, tá aí a prova do crime, ó. Tá vendo? Maconha pura. Bom, como vocês puderam ver, né? O rapaz aqui estava endereçado, acho que a menina, utilizar o rap para poder fazer a, a corrida, mas ela deve ter visto que ali no Uber Flash, né? tava bem mais em conta, chamou o motorista para fazer a entrega do tal de Uber Mula, né? A nova categoria que os passageiros inventaram. E o que eu acho engraçado é a forma como o passageiro resolveu é, explicar o que aconteceu. Porque o nosso amigo Luiz aqui, o motorista que atendeu esse chamado, ele gravou a conversa que teve com o passageiro solicitante desse pacotinho. Olha só, eu vou colocar aqui, escuta comigo. Oi Vinícius. Oi, Eduardo. Oi Vinícius, como que você pede um Uber Flash? Pra eu pegar aqui o pacote cheio de maconha, velho. Fala pra mim, mano. O cara, foi mal. Ela falou que ia mandar assim, falou que ela ia botar dentro de uma caixa de presente. Ah, então, mas não é uma caixa de presente, sabe? Eu não abri nem nada. Mas eu desconfiei. E outra, tá cheirando aqui esse envelope, velho. Mas mesmo assim que fosse de outra forma, meu irmão Se de repente a gente passa por uma batida policial A polícia uhum. pega, desconfia, tá com alguma coisa Tá fazendo do tipo uma operação, não sei O que pode acontecer E aí, como é que faz, mano? Pô, cara, eu... entendo tudo que você fala, peço mil desculpas eu Pergunto como que a gente faz essa situação Ah, eu não sei o que que eu faço, velho porque daí de repente eu desligo... Aí fica... Fica Deus dará... Continua com essa patifaria... Porque não é a primeira vez que acontece isso daí comigo... E outra... Eu não tô nem aí porque você faz ou deixa de fazer... Você tá entendendo? A vida é sua... Sabe? Direitos aí de todo mundo... Mas se a polícia me para e me pega com esse negócio aqui... Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou ser preso... E a polícia não vai querer saber... Se eu tô trabalhando ou não, ela vai estar tá imaginando que eu tô tá trabalhando de forma ilegal, meu. Então você cancela essa viagem aí que eu vou jogar essa porcaria fora Tá, eu não consigo real pegar com você, você deixar em algum lugar Não, não, não, porque senão não, você cancela aí, você cancela, você fala que houve um imprevisto, que não precisa Que pode dispensar, encomenda em qualquer lugar, que é um lanche Porque senão, meu, a conversa tá gravada aqui, eu vou tirar foto já porque eu preciso me resguardar eu sou um pai de família, que eu dependo desse serviço E se de repente acontece alguma coisa comigo Minha esposa não come e meu filho não come Você tá entendendo? Dispensa, cancela a viagem Que eu não vou falar nada Eu vou me resguardar disso daqui Eu vou me resguardar da foto E, e, e tá tudo certo Você escolhe E que isso daí não se repita da próxima vez, porque pode te prejudicar, viu? Sim, certo. Outra vez, desculpa pra mim. Então, por favor, na mensagem... Por favor, na mensagem você coloca que pode jogar o lanche fora, que eu vou entender aqui. E que tá tudo certo, que eu vou dispensar essa porcaria aqui. Tá, tá ótimo, então. Obrigado. Por nada, tô esperando. E o áudio se encerra aqui. Como você pode ver, o passageiro a todo momento ele estava querendo que o motorista continuasse a fazer a categoria ali, Uber Mula, e o que eu acho impressionante é que, meu, como pode as pessoas envolverem um pai de família, um trabalhador que tá ali a todo momento, se dedicando para levar a população do ponto A ao ponto B em segurança, e coloca a vida coloca a reputação do motorista em risco, porque meu, daqui que o motorista consiga se explicar que aquele conteúdo não é dele, olha, é complicado viu, eu tenho certeza que isso dá muita dor de cabeça, então meu amigo, se por acaso acontecer de você pegar essas novas categorias aí como 99 entrega, é, Uber flash e etc, meu amigo, sempre dê uma olhadinha no pacote, sempre analise a situação. Se você vê que tem qualquer tipo de coisa errada, cancela a corrida. Se você chegou até o local, viu colocar e é meio estranho na qual o passageiro solicitou a corrida, meu, tome todos os cuidados possíveis. Claro que você não vai ir abrindo qualquer coisa que a pessoa te encaminhar, te colocar dentro do seu carro. Mas se está muito estranho, faça aqui nesse parceiro aqui. Abra o conteúdo, verifica se realmente não é algo indevido e cancela a corrida. Tire fotos do, do conteúdo para você se resguardar, você ter provas, caso aconteça qualquer tipo de problema do, do, do passageiro, é, informar os aplicativos que não recebeu, que era para receber e não recebeu, você pelo menos tem todas as provas guardadas e claro, se possível, se encaminhe -se até uma delegacia com a corrida aberta, apresente o conteúdo na delegacia, abra um boletim de ocorrência. E deixe tudo registrado. E essa é a dica que eu tenho para dar para você, meu amigo. Olha, eu realmente nunca passei por essa situação. Por isso. Se um dia acontecer comigo, eu já sei o que fazer e você também já sabe o que fazer, beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Ajude o canal a crescer. Eu sei que recentemente eu fiquei quase mais de 20 dias sem postar conteúdo, mas esse mês todo eu vou postar conteúdo com frequência. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada de novo, porque eu tenho conteúdos totalmente top para você. Motorista de aplicativo e para você também que deseja empreender por fora dos aplicativos. Assina o canal para você não perder nada de novo, porque o conteúdo que vai sair aqui vai ser muito quente, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Falou, tchau!